Oh, Eu tô me meado, tô me meado, tô ah, meado. Vem, vem, vem. Já vou tá te esperando. Que porra é essa? É? É. Tá aqui, Cafai. Tá aqui, tá, tá aqui, tá aqui, ar, tá aqui. Tá aqui. Que, gente. Eu nunca mais que que que conseguiu lá Eu abaixo, que velho. baixo, né? Vem se tu olha o teu ponto com um deixa eu morrer de novo, né? na Vamos logo por baixo. Vamos logo por baixo? Eu vou jogar granada, ah, de a granada um Não, não, Negócio não. não tem, pô, é café com leite, cara. Eu vou cara, não, não quero saber. Espera. Vamos Joga esse de eu, um jogo. De eu jogo esse segária. Um Daqui um minuto a gente ruxa, Dá um, minuto. um minuto ruxa. Vai então. Tá apoio. É o meio. do vizinho, pô, mas mesmo assim. Tô no meio. Olha o tempo lá do meio, cara. Tá aí? Tá aí alguém? Fala comigo. Ah, mas... Aqui na porta da base deles, pelo que eu percebi, tem... ninguém me ajuda aqui não, na esquerda? Ninguém tá me ajuda. É muito Porra. bonito, viu? Tá no rosto, pra outra dragão As costas, as costas, as costas. Vocês estão tirando em mim. Eu tem tô mim, com de um lilac, mas... seu lixo. Não tá na esquerda tem, tem... Tem gente tem. lá? macho, olha aí, não Deixa eu morrer, não, Márcio. Calma, calma. Dragoa, não tô aí, Dragoa. Não, relaxa. Eu tô olhando embaixo, Dragoa, Toda cacete. Hum. Tem que olhar embaixo. Quem morreu. Eu acho foi o Leso que morreu. E por aí, Dragoa. O Leso, morreu. Vocês não. são burros. Ninguém vem na esquerda. Eu e pra ]zinho. que tu ruxou? Pra que tu foi tentar matar o cara? Eu fui lá sempre. Nós ia camperar, meu irmão. A gente Você tava camperando. Tu ruxou pra quê? Eu fui pra metade pra pegar o cara lá oh, no... Olha, ó, meu pingue. Eu tá fui assim, pra metade. Olha, Márcio, Márcio, olha aí, Márcio. Eu fui pra pra pegar o cara ah, no meio. Camperando na base, vai Mas você e Deus não mandaram, camperar, seu lixo. Camperar pelo meio pelo menos. Oxi, eu vou campar pelo meio, cobrir o meio comigo como eu vou comprar pelo meio cobrar. Vai ter como sombrar uma porra dessa não. Teu ping tá 128, para de chorar. <risos> Meu ping é 90, filho. Meu ping é, é 20, aqui, tá 60, e aí? Foda-se, só com o pô. Aí, galera, um minuto, aqui. um minuto, vem tape Tu vai pro baixo embaixo, Tu vai pro baixo é. ah, tem, Não tem quando você baixa ainda. fly Passa tape, Ka E master vão pra aí, vão, vão, vão ruxar pra aí que eu vou ruxar pra aqui vai, mais, vai, mais. vai vai tem vai vai vai vai Um cobre, um cobre e o outro Até vai Um cobre e outro vai Um cobre outro vai, eu vou aqui ficar aqui pra cobrir a sua sorte Não, não mas assim tu não me não mata me Tô sem mais porra Oi caralho, cadê vocês, porra? Pega, pega esse lixo aí. Tá embaixo, não? E Costa, a costa, costa. É não é executada não. Executa, ah, não aí, eu morri. Foi mal, eu executei. Peça um botão porque ter é morrido agora. Eu vi que você tá de hack aí, o ACP vai pegar. Vai, vamos puxar a pé lá é no que meio que então, já é que, que vocês que querem. Mano, o hierar aqui, Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, Aí tem 2, tem dois aí, cara. tem dois aí. Double kill, triple kill. Tem. bora. Tô sem, nada, tô, sem nada, tô sem na mesa. Pô, não, galera, deixa um pouquinho pra mim. Olha lá, correr gente Poxa! O cara já até foi quitar. Fácil, já tá saído da sala. Fácil. Tá, é, tá saído. Bom. Aí, tem um aí, tem um aí. Tem aqui. Tá, ah, já entrou. era, gente ganhou. Ui. Vai, ruxa aí. Vamos, vamos, macho. Vamos papar, vamos papar mesmo, de novo. Ah, dancinha na parede, dancinha na parede. Não, sou de parede, não sou dançarino. Não, sou dançarino eu também, porra. Dancinha na parede. Opa, ó, ruxei oh, pela direita já. Ui! Tá tudo na esquerda. Ah, fogo é a sua cadela wow, Ah velho Agora, Vai assim, no velho deixa os caras vai sair negativo não deixa eu ele vou matar, sair não. negativo deixa eu mais vai vai sair vai ele sair vai vai vai vai vai vai vem, é Tapa ele. vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai tudo, mata tudo, mata tudo, mata tudo, mata tudo. Não! Não! Mata tudo! E a papai, rapaz! 0 barra 1 Ei, que aí não é? Eu tô perguntando quem é o aluno da level up de Cuidado com os equipamentos aí, gente F2, F1 Beleza, ah, toma cuidado mesmo Mano, eu tô perguntando quem é o carro, da que você tá usando lá no fake. Pronto, eles, eles vão poder defender, tá ligado? Quem vai plantar? Vamos ruxar, tá ligado? Dois por baixo, dois por cima E um pelo meio pra ficar cobrindo aquela escadaria, tá ligado? É, Tape, eu confio mais em você no caso vem comigo por cima Vamos, vamos Eu Olha Cuidado, cuidado, cuidado que tiro varado É dois por vamos, vamos, vamos, vamos, tipo, vamos vamos tipo. Não vi ninguém ali, tá? Tá aqui não, tá aqui não Ó oh, eu tô aqui, eu tô aqui atrás tá? Eles entraram, tá? Eles, que entraram. eles entraram Eles entraram, vem cá comigo Vem cá comigo que tu me cobre junto Ô Dragoan, tem que esperar os cara lá Batem tá o PN Franga já foi, granada, granada <risos> Boa, tá Boa. escadinha aqui, eu ó, por trás, vou. viu, Capai? Pega atrás, atrás. Porra! Ó, oh, que Ó, garoto. Eu tomei meado, tô meado, tomei meado. vem, vem, vem. Já vou estar tá esperando. Que porra é essa? Que? Tá aqui, Cafai. tá aqui, Capai. tá aqui, tá aqui. aqui tá aqui, é, tá aqui. Tá aqui, aqui. Aí, tá, aqui tá aqui. amigo ligado? Capai, tá aqui. As costas, do Cafai. Garoto! Boa, garoto! Segura! Segura. Dragou. Cadê o drapo? Tá Segura. sem arma aqui pra Segura, também! Plata! Plata! Plata! Cadê a minha arma? Olha, eu tô lá! Vamos pro baixo, vamos pro baixo! O que, Kafly? Kafly? Eu com você com baixo aqui! Fica aí, Kafly! Eu e você embaixo aí! Vocês dois em cima aí, viu? Tape e... E o nosso amigo... Jogando bomba, jogando bomba aqui, tem dois! Vamos, vamos, vamos Fica aqui! Derrubei, derrubei, derrubei, derrubei. derrubei. derrubei. derrubei. derrubei. derrubei. Derru. O é só embaixo, fica aqui vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem Tá caindo aqui, tá caindo aqui Tá caindo aqui. tá tá embaixo, tá embaixo, galera Pega pela escadaria que pela escadaria que vai pegar dois pelas costas Pega a escadaria que vai pegar dois pelas costas Pega a escadaria vai pegar dois pelas costas Ah, velho, não, tem que ser mais esperto, pelo amor de Deus Porra, pode pode pode pode pode Pega, pega, pega, tape, eu amo você, tape eu amo você, T. Pensei, vai dar na, cama, na calma, não, cara, na calma. Na calma, tape! Vai, caralho! Vai, vai, tá com um life! Fundlife, um fundo de Volta, volta, volta, volta, volta, volta! Volta, seu suicida da porra! Vocês são filho da puta, velho! Vocês são filho da puta, porra! Não, pô, existe não, pô. Eu derrubei dois, porra. Lá dentro ali. Vamos, vamos, tem que plantar lá. Vamos plantar lá, que eu vou segurar aqui legado os muito... quatro os quatro lá que eu vou segurar aqui mas não, não vi lá Tão tacando a T já espera tenta levar um aí pro... eu tô segurando aqui cuidado Sabe, aí cuidado esse cara Sabe, tá no fogo tá pegando fogo cuidado com essa ter boa garoto vamos dar devagar aí vamos lá vamos lá que eu tô aqui tô aqui camperando aqui para ver se alguém vai pegar as costas Caralho, mata esse daí sai sai sai oh. Porra, eu pensava que tinha gente aqui. Peguei. Tô com vocês. Ah, vem, vem, vem, vem! vem. Vai lá, vai lá, com vai lá tá, lá tá com belo, tá campeando! tá campeando na frente aí, tá, aí macho. tá aí na Vai, feira, vai, dragão, por fora, por fora. Porra, por por Márcio! Por, tá, por fora! Dá não, dá não, dá não, dá por fora! Dá não, Cafle, pega, pega, pega, pega, Cafle! Segura, segura, Cafai. Se tivesse por fora, ele ah, matava. Cafle, eixo life e você tá. Só no manda a mano com ele. Ai, ai. Ai, garoto. Caralho, dragão, você moscou meu. Eu mosquei, foi mal, É porque eu vi o franga, tá ligado? E queria matar por dentro ali porque tava mais fácil. Tu tá com a bomba? Não. Não vai tão longe não, não. <risos> Deixa o de jogar, né? Esse viu Ah, Cafá. Você tem que correr atrás de você lá atrás. Hein? Não, Cafá. Ele não vem atrás não. Ele não vem atrás, Cafá. Ele nunca vem atrás. Você tem que botar na cabeça isso. Ele não, não vem, vem 3, atrás. Três, ainda três. Ele vai para lá eles vão pra lá. Certeza, ele vai para lá. Toma lá, Então, lá, toma lá, toma lá, toma lá. Toma, lá. bem, toma bem. Vamos por trás, vamos por trás, vamos por trás, marcha, vem, comigo, vai. Sobe, macho, me matei na T. Assim, oh, oh, oh, tá bora, macho que trás, por trás, por trás. velho. Que me velho. Ô, velho. Era só segurar, caralho. Vocês o conseguiram. cara com 10 AT? que com 10 Aqui, aqui embaixo, nas coxas. Vamos pelo meio, vamos pelo meio aqui. Vai perdido já. Perdi já. É pô, vocês tem que se ligar, pô. Vocês têm que ser mais espertos. Pelo amor de Deus, velho. É meu pô, estão bem, tu veralzinho. Você foi pra do pra fazer o que eu não sei? Marcha! Salva, filho, salva, rápido, salva. Rápido, rápido, Tá, tá, tá, deve... não. Tá não, faz, faz, faz, faz. E pra onde? Nas costas, nas costas. Não sei pra onde fugir. Eu falei, vocês, vocês têm que se ligar, pô. Meu, os caras estão com fazer granada. Pô. Pelo amor de Deus, vocês têm, vocês têm que se ligar, pô. Vocês têm cobertura, tem que coberter por mim. Mas vocês não conseguem segurar os caras, pô. Eita aí, pô. aqui, tem. Se ele já viu que você tá com a bomba. Teve, não sobe comigo não, Teif. Vamos, vamos, vamos pular, vamos pular. Vamos pular. Aqui, ó. Por trás, volta todo mundo. É aí, é, não fica aí Vamos plantar aqui dentro Alguém tá me cobrindo não, por favor? Tá me cobrindo não, alguém não? Não, não Tem que cobrir, venha comigo vocês Escutem o que eu tô falando Os carratos tá tudo aí, pô Não vai ter nada aí não, pô Caralho, que é isso? Eu tô miado, espera. Tô miado! É! Carregou, não, não é, não fui eu que rushei não! Foi você que apareceu! É demais, que foi! Você aí que Foi você que apareceu aí! Cobra minhas costas, minhas costas! Boa garoto! Cobre minhas costas! Cobre minhas costas! escadinha, coxas. É né? É escada! Eu vale da... ruxar, meu, eu tava com pouca vida Você foi alvejado Pelo um cara que você não cobriu direito Você não pegou cobertura de o, o cabeça eu tô falando que não era pra você ruxar, meu Eu queria te dar cover, eu caí direto Eu não mandei você me dar cover, mandei você me dar cover Mandou Estão aqui, estão aqui, estão aqui na B, na oh. Vai lá, caralho, vocês estão lá, porra Não tem ninguém comigo, porra É, eu tô vendo esses cabeção aqui Foda, velho. Vai ah, lá, tá Caralho, gente, meu. O que vocês estão fazendo aí, porra? Meu Deus, os caras estão aqui, eu tô falando a meia hora. Não dá, pô. Vocês são muito burro. Vocês meu são a desgraça Deus. na terra. Um barra seis, velho!